Chegou! Ah, Olha o que eu trouxe! Sim. Trouxe um baú! Que legal! Mas Mas Oi gente, muito bem-vindos ao Fundo do Baú. A minha entrevistada de hoje é a querida Renata Alves. Oh. Muito que obrigado por você ter vindo. Obrigada Sempre a você. Sempre te admirei naquelas reportagens maravilhosas. Achamos pelo Brasil, não é? Achamos no Brasil. Achamos no, no Brasil. aventuras, né, é, É, quem não lembra, eu acho, da Renata fazendo assim, aquelas matérias. Era Domingo Espetacular, muito o que você fez, né? Descobrindo aquelas figuras maravilhosas do nosso país. Ah, curiosidades demais, eu acho é. que não existe bicho mais criativo que o brasileiro. Verdade. verdade. E, e o engraçado é assim, que a cada momento que eu chegava a dizer descobri uma coisa nova, eu pensei que eu nunca mais fosse me surpreender. Mas era sempre uma surpresa atrás da outra. Muito... Bom, vamos falar dessas matérias, porque eu quero saber qual foi o personagem mais bacana que você encontrou, a história mais inusitada, enfim. Mas hoje o nosso assunto é o baú. Você é uma pessoa que guarda? Uh, Recordações, tem esse costume de guardar coisas? Eu Esse uai, baú é, é seu, né? Você conversa. Não sei se vocês repararam, <risos> o baú hoje é diferente, porque ela chegou com o baú, <risos> né? Achei uma graça isso. É, eu tenho, eu tenho esse baú lá, eu digo, ah, não, gente, você conversa sobre baú, vou levar minhas coisas aqui dentro. Muito bem, adorei. Até porque eu trouxe de Aracaju ele também. Tava lá, né? Então, ah, como eu tenho muita legal. coisa lá, eu disse: não, eu vou pegar as coisas de Aracaju e vou trazer. E foi <risos> difícil para escolher? Foi, foi, foi porque eu tenho muitas recordações boas. Sabe, eu sinto, às vezes, que eu deveria ter revelado mais fotos. Uh -huh. Sabe, porque eu gosto de tá, estar de tá olhando algo, de estar tá folheando, e, e ali é uma viagem, né? É. Só de procurar, ficar, você né, empate, né? Você e você viaja, você diz, caramba, eu não lembrava disso, Bi. e... E as coisas vão voltando assim à memória, então eu às vezes eu sinto falta da revelação da foto, mas eu ainda vou fazer, tá tudo é, guardado. Hoje em dia, né, as digitais, né, eu tenho muita foto antiga daquela, enfim, quando não, se não, se não era digital, né, mas de hoje em dia... Não é, a gente tira é. várias, várias, tira mil, mas era melhor ter uma revelada, não era? Verdade. Né? Não é, porque às é. vezes a gente tá pagando pra ter espaço no celular, você fica... Com de mil, fica sem nenhuma. Isso, humor, isso, né? isso. Olha, mas achei o máximo, porque ela foi lá para Aracaju, aliás, ela vai sempre, porque ela é de Aracaju e Sergipe, <risos> mas trouxe de lá as recordações, porque Por sua base continua sendo lá, né? Ela, você está morando em São Paulo? Eu moro em tempo? São Paulo há dois anos e meio. Tá. Né? Fez agora dois anos e meio, mas assim, eu vou muito para Aracaju. Eu vou, assim, praticamente todo fim sua de semana. terra, de né? É, e, Casa, e eu né? não deixo, assim, eu não deixo. As minhas coisas estão lá, as minhas roupas estão lá. Eu fico aqui durante a semana, mas assim, fim de semana, tô livre, não tem gravação, Aracaju City. Bora, para Bora, lá. Bora pega para o bonzinho direto. <risos> <risos> vamos lá, querida, vamos conhecer o seu baú, curiosíssimo, curiosíssima, não vi nada ainda. Hum. Antes esqueci de um detalhe importantíssimo, Bom, é. temos que pedir para você se inscrever no canal, você que ainda não se inscreveu, para você curtir o vídeo, dá uma curtida aí já nesse vídeo, vai lá. Escreve lá, hein? Boa! Curtam, hein? Por favor, bora, bora lá! Bora <risos> lá! Bora lá então ao baú! Tchan-tchan-tchan-tchan! Ai, que legal! <risos> Vamos começar por onde você que me diz? Por onde? É. Hum, aí. Bora começar com essa aqui? Vamos! Posso tirar? Pode, claro! Linda! Eu amasse! Uma tradição que não é de Aracaju, gente, por favor. Uma máscara de Veneza. Veneza, que linda. Sabe o que é que eu amo? E assim, o que eu e o meu marido, nós temos muito em comum, é viajar. É, é renovar, eu digo que é renovar a roupa da alma. E a gente renova sempre, sempre, sempre, assim, que a gente pode, a gente tá viajando. E essa viagem, assim, pra Veneza, a gente fez um, uma viagem que foi meio maluca. Foi uma viagem de mochileiro. E eu trouxe porque eu tenho muita saudade de fazer esse tipo de viagem. E a gente ainda não tinha filho, então a gente viajava era mochila mesmo. A gente tinha, tinha aquela mochilona de acampar. Sim. A gente ficava em camping. E, e hostel também? Não? Hostel é. também, tudo. tudo. É. Sabe aquela coisa estudante? A gente pegava metrô, a gente parava no meio da rua, dava mão e subia no ônibus e via onde uhum. ia parar. E essa foi uma dessas viagens assim, que a gente fez. A gente foi primeiro para a Alemanha, para uma cidadezinha chamada Bamberg, que a gente viu na internet. Nem os próprios é, os próprios moradores da Alemanha, eles, muitos não sabiam onde ficavam um Bamberg. Bamber. Uma cidadezinha muito pequenininha, mas era aquela cidadezinha que eu via nos filmes, com aquela casinha, teto, alemão, vermelho. teto vermelho, com aquele moinho ali da, na, na água, no rio. Com aquela florzinha assim na porta de casa, é uma cidadezinha muito pequenininha, mas é tão charmosa, e tem tão uma cultura alemã tão forte. A gente foi parar lá, vamos parar lá, pegando um carro, vamos parar lá. E depois aí eu fui para Florença, fiquei ah, no campo, maravilhosa, então, né? Tantos anos que eu já fui, queria muito voltar. Não é delícia? Nossa, linda, é linda, uma das cidades mais lindas do mundo, eu acho. Sim, né? eu fiquei encantada. É. E depois, claro, que a gente tinha que passar em Veneza. Romântico. Oh, Romântico. casal. Não é? E essa máscara aí, eu lembro que a gente passou em uma das roelas ali, né? Que bem estreitinhas e tinha um, parecia um ateliezinho E aí eu olhei, e fiz, ai, eu quero essa máscara. E aí Devo sempre dizia, mas você vai voltar onde? Vai Isso, eu tava uma... pensando, mochila. mochileira, <risos> carregando uma máscara de louça, né? Isso aqui é. Eu peguei duas, eu só trouxe uma, mas são duas. Nossa. É um homem e uma mulher. Ai, teve e que tem que aí... ter um cuidado. E aí eu peguei. Você falou que gosta de viajar, né? Qual foi, qual foi o lugar assim mais beleza, imagina, né? tem essa uh -huh. história marcante, tá? mas que você mais gostou e que você quer voltar? Assim. Eu gostei muito do México. Que legal. Eu vi cidade do México gostei, ou as ruínas? Não, eu fui na, nas ruínas de Tulum, eu fui na, na Riviera Maya, uhum. eu gostei muito do povo mexicano. Eu achei um povo assim tão, tão alegre, tão hospitaleiro, é. me surpreendeu muito o México. E tem muita coisa para conhecer lá, tem né? Muita é. coisa diferente, é. Tem muita coisa é. diferente, é. né? É. Tem muita Dá pra coisa voltar. Legal. E a última viagem que eu fiz tem o quê? Tem menos de um mês, foi no Gran Quênio. Uhum. Eu prometi, a gente prometeu, assim, que a gente vai voltar para passar uma semana. Só que eu quero passar uma semana dentro do parque. Eu quero fazer o um rafting no Rio Colorado. Ah, eu lá. gosto dessas coisas, assim, de, de aventura, dessas coisas de, de improviso, entendeu? De ficar em barraca, dessas coisas dessas coisas legal. mais natureza. Eu acho que mais contato mesmo com Deus, assim. Eu gosto muito. Bacana, né? E aí eu vou voltar. Eu só passei, a gente só passou uma noite lá. Mas eu quero passar uma semana ali dentro daquele parque, porque pra vir na Vipó. Eu achei um Boa dica, hein? Boa, Boa dica, dica hein? lá no Arizona, na parte sul, tá, galera? A parte sul ela é mais distante pra galera que faz, vai pra Las Vegas. Ah, sim. Né? E faz muito, mas a parte sul é mais distante. Fica três horas e meia, mais ou menos, de Las Vegas. Mas é um viagem que vale muito a pena. E aí você passa pela Rota 66 também ah, e aí vai embora. Volta, volta cheio de história pra contar. Volta mesmo. Vamos pra cá? Vamos. em viagens em Moçambique. Ah, Moçambique. Eu tenho fãs lá em Moçambique. Tem. Moçambique, eu, tenho, tenho, eu quero eu tanto conhecer. Melhor, né? É, os amores. E falam português. Sim. Sim, fala português. esse aqui foi uma matéria que eu fiz para o Domingo Espetacular. Eu fui fazer uma série lá em Moçambique. E aí eu fiquei na ilha de Moçambique durante uma semana. Mas eu nunca vi gente tão alegre. Mesmo com toda a dificuldade do ponto, assim, de do básico, do saneamento básico, mas de uma alegria de viver, de um colorido, de um A brilho sombra, no olhar é, é. tão especial, aquilo me deixou marcada. Então esse aqui eu peguei até no aeroporto, foi no aeroporto antes de ir embora de sinal, preciso. O que, que é ter isso? Que material madeira. é esse? Isso aqui é uma madeira ah, deles. É, uma madeira ah, deles. Uma madeira madeira. é bem ouquinho e eles que talham. Né, o, os animais aqui. É que lindo, lindo. né? Planeta. Que lindo. Mas foi foi uma série que eu fiz que foi muito legal. Foi bem especial. Eles são felizes. Eles são felizes apesar de todas as dificuldades que eles enfrentam. Eu achei um povo extremamente alegre. E eu gosto de pessoas assim. Trabalhando nesse encaixamos no Brasil e depois você acabou fazendo coisas fora também, você viajou bastante, né? Essa é uma das vantagens da, da profissão? Muito. Assim, Eu fui para lugares que eu jamais iria conhecer se não fosse minha profissão. Jamais. Tipo? Jamais. Tipo... Vamos lá. Eu fui para várias cidadezinhas do Nordeste. Assim, eu Praticamente muito... de Larejo. De larejo, Ele De, é de, de larejo, larejo. Né? É. Eu fui para muitas cidadezinhas de Minas também. Eu acho incrível gravar Minas. Eu adoro gravar Minas também. Eu fui e em... fiz umas matérias no Rio Grande do Sul também. Então, assim, eu acho que a profissão me deu coisas que eu... que eu jamais poderia ter se eu não tivesse nada. Você sempre quis ser jornalista? Sempre. Sempre? Sempre, sempre, sempre. eu Desde a época assim, de escola, primeiro que eu dizia que eu queria trabalhar em algo que não tivesse rotina, uhum. que os meus dias, cada dia fosse diferente. Só que eu, na verdade eu não sabia bem o que era. Eu sabia que eu não queria trabalhar no escritório. Aí meu pai dizia, minha filha, vai fazer concurso público. Eu dizia, eu não quero. Eu não quero. Eu não quero ficar num lugar só, fazendo a mesma coisa sempre, no escritório, num lugar fechado. Rotina, eu é... não quero ter a rotina. E aí eu fiz publicidade e propaganda, e fiz três, três períodos. E aí eu deixei, porque eu fui fazer um trabalho da, da universidade, no curso publicidade, dentro da TV. E eu lembro que eu fui gravar em um estúdio. Fiquei encantada quando eu cheguei na TV. E na hora eu disse, não é isso que eu quero. Aí eu deixei a universidade e fui fazer a Universidade Federal de Sergipe. E aí eu passei um ano estudando para entrar no vestibular. E eu passei. E eu fiz. É isso que eu quero. Mas desde a universidade eu sempre quis TV. Eu nunca quis. Eu nunca quis impresso. Eu trabalhei em rádio durante um ano e meio. Que hum. eu acho que foi uma base muito forte. Começando a carreira eu também. Eu indico muito, né, Lu? É, é muito, muito legal. legal. muito Eu acho que dá um... Rádio é muito legal. Uma escola. O rádio é uma escola do improviso também, né, Nô? Sim, maleado, é porque... a coisa de falar, ele que eu te é... falar, né? Vai falando do eu trânsito, acho. fala, fala, fala, fala, fala, <risos> é, é. Não, né? O tempo é muito mais maleado do que na TV. Então, acho que o rádio foi uma grande escola pra mim, mas hum. eu sempre quis TV. Sempre, sempre, sempre. Que legal. Então, vamos. E não produção, eu sempre quis aprender das câmeras. Ah, aparecendo, falando, né? Gosta de falar. Muito. É. Eu gosto. Como será que nós temos encontro né? é. mas é bom mas eu gosto também eu gosto de conversar com as pessoas sim eu gosto de encontrar as pessoas e eu gosto da, da simplicidade das pessoas sim e, de... e essa coisa fascinante das histórias que existem por hum. trás né de, de gente que a gente nem imagina né? e que tem tanta coisa para contar é com certeza. E que exemplo para dar né? tem tanta coisa para aprender com essas pessoas sim. né eu eu acho incrível eu acho fascinante Vocês vão saber quem é ele. Ah, <risos> esse aqui. Ai, que coisa linda. Isso é Ásia? É. Não. Não. Não, esse é América do Sul. Ah, Esse aqui ah, é Peru. Ah, que coisa linda. Aqui é um barco de Totora. Totora é uma planta herbácea que ela é flutuante. E aqui, mais uma viagem minha de Diego, sem filhos. Eu não tinha filhos ainda. Então, a gente viajou para Bolívia e em seguida fomos, pegamos o um ônibus rodoviária e disse, vamos pra uma cidade chamada Copacabana. Passamos o Natal lá, na cartinha de Copacabana, na Bolívia, e passamos o Natal lá. E que tal tá a Copacabana de Bolívia? É incrível, é? é incrível. E aí eu pude conhecer um pouco mais, eu acho que da cultura mais nativa mesmo, lá da, dos bolivianos. É, e aí eu comi as cholas, que são essas mulherzinhas aqui, ó, que andam com aquelas saias grandões Você não tem noção, teve uma vez que a gente passou? Eu vou ficar se assim, Deixa eu ver, eu, eu mostro bom. aqui, ó. Que e aí lindo, a gente né? passou, tão bem feito, né, Lu? Eu muito feito, que bonitinho. E a história é melhor isso aí. E aí a gente passou, a tiola tava lá vendendo, popo! Tchola é o um nome dessas mulheres, Tchola, então, é, é, Que usa essa saiona, é. parece que Ando fazem de... xixi. E fazem. É, né? É. Que a saiona é mesmo pra isso. É. Já chega encosta essa, e encosta ali, ó. E já já foi. É. Foi. A, é. Ali, viu? é. E aí elas usam <risos> um chapeuzinho também, né? E aí tinha uma na rua que a gente gosta muito de comer, essa coisa nativa. Quando a gente chega num lugar, a gente vai para o restaurante normal, mas a gente procura também restaurantes que os moradores frequentem. Uhum. Só que esse não foi restaurante, ela estava na rua, num ponto de ônibus, com um cesto. E ela estava vendendo porco. E vários moradores comendo e pediam para ti. Eu quero estar. Mas é da rua, mas eu quero o problema. Porque deve ser bom todo mundo. Tu tá, tá, tá comendo. comendo é, né? é, sei também que não deu nada. Porque se você fosse parar para imaginar como tudo aqui estava sendo feito, mas a gente provou, provou. Mas era, era porco como? Era porco ao molho ah. e ela botava hum. uma salada, parecia um chucrute, mas não era um chucrute não. Uma salada e arroz. No ponto de onde a gente comeu, comeu. Adoro carne de porco. Eu amo também. Hum, acho a mais gostosa. Eu também, eu acho ah. muito saborosa. É, saborosa. E aí fomos, fomos pra Copacabana, vindo hum. é incrível o Natal a gente passou lá e em seguida a gente ia encontrar uns amigos no Peru. Aí pegamos o ônibus de novo e só que isso eu queria conhecer muito o lago Titicaca. Hum. E aí a gente foi pra cidade Que é o maior Puno. lago Sim. do mundo, aí é ideia, né? É, Sim. Acho, é. Sim. E aí a gente foi pra Puno, que fica três horas de Copacabana, que já fica no Peru. E aí em Puno a gente conheceu as Ilhas Flutuantes, as Ilhas Flutuantes e essa ilha é que tem esse material são ilhas no meio do lago Titicaca onde vivem famílias e essas famílias constroem as ilhas com esse tipo de vegetação que foi que tem esse barco como é que chama mesmo totora totora é e aí então a ilha fica flutuando que por é isso, isso que a, chama a planta vamos dizer, que isso. faz todo mundo que faz incrível. todo mundo é um trabalho incrível, incrível. e são pedaços assim da, das plantas pra que possa sustentar a família em cima do lago. Que loucura! E aí eles vão, à medida que a planta vai secando, eles vão deixando mais alto, aí a água vai infiltrando e eles vão sempre colocando esse tipo de vegetação Ai, que é feito, que esse barquinho. Massa. E é incrível, é incrível. E aí eu disse, não, eu tenho que levar esse barquinho, porque essa história, assim, me marcou muito. Que legal, lugar é incrível. É, é muito bacana. Olha, vale Renata, fazer. ótimas dicas de viagem, com Renata. Bom. Tem muita dica boa de viagem. A gente gosta muito de viajar. É. É. Como é que está sendo a sua experiência no dia a dia? Mudou da água para o vinho a sua vida? Você saiu de Aracaju, veio para São Paulo, sim. deixou de fazer reportagem para apresentar pela primeira vez, sim, né? Como é que você está agora, dois anos e meio depois? Como é que você olha para esse turbilhão que aconteceu <risos> na sua Deus vida? Gente, dois anos e meio, assim, eu pensei... Minha vida mudou, assim, ao avesso, né? É como você... Assim, eu estava num, numa zona muito... Muito cômoda, muito de conforto, porque no Domingo Espetacular, achamos no Brasil, ainda hoje existe o quadro, mas era um sucesso absoluto. Então, assim, na minha cabeça estava tudo muito bem, eu não, não, não tinha outra ambição. Uhum. E, e verdade, não eu, havia não, eu não tinha... necessidade de mudar, né? Não, porque eu estava muito feliz com tudo aquilo que eu vinha fazendo, eu já estava ali há nove anos. Então, assim, na minha cabeça, ok. E aí surgiu o convite de vir para hoje em dia. Primeiro, eu não acreditei, porque... Eu nunca tinha feito estudo. Que lindo, sabe? Né? Nem. Já vai de cara num programa nacional de sucesso, não é? com Ana Rita, Não mas... é? eu disse, caramba, como assim eu vou encarar? Hoje em dia eu nunca fiz, eu nunca, eu nunca fiz nem teste, assim, eu nunca tinha lido o TP Pra quem não sabe, o TP galera, é aquele que você pensa que tá todo mundo que tá na bancada e diz que pessoa esperta, a pessoa é esperta, mas tá lendo tudo, viu? É, tá só passando ali, ó, só na Só Quando o TP Falha e você tem que ser mais esperta ainda para improvisar. Mas tudo bem. Mas a gente tá lendo ali. E ali eu, eu disse, meu Deus, como é que eu vou ler de forma natural para que as pessoas não percebam? Pai? Porque você é tão espontânea. né não é? isso é uma marca sua. né é. De repente você tem que estar tá presa ali a um... Não é? Eu tinha no estúdio se tem um roteiro a seguir. é Por mais que, que eu tenha a minha personalidade, por mais que eu tenha o meu diferencial, o meu sotaque, o meu jeito, enfim, eu tenho que seguir um roteiro. E aí depois eu tive que usar o um ponto. Fica ali na nossa orelhinha. Eu fiz essa o ponto no aqui. primeiro dia do programa. E aí eu respondia. Ok, tudo bem. Beleza! <risos> e aí quando eu respondi, eu disse, meu Deus do céu, eu estou ouvindo, eu estou respondendo. O, o ponto tá tá não está entendendo nada, Que Ela tá estava respondendo, ela não dizetou, lá em cima falando Que ótima essa história, nossa. e, é, e assim, e eu estava acostumada com uma câmera só. E lá no estúdio são cinco. Aí dizia, câmera três, eu dizia, um, dois, três, eu dizia, cadê a câmera três? <risos> câmera três? Câmera três, câmera três, câmera comate. Ele dizia camate, eu disse, caramba, o que é camate? <risos> o que é camate? É aquela que fica a câmera mais em ah, cima, que fica pra lá e pra cá. Ah! Ah! Nossa, <risos> mas eu, não, eu começava a rir de mim eu disse. Equipe de hoje é muito unida. É. Eu acho que esse é o segredo. É. Hoje somos em quatro. Começamos em três. Começamos eu, César e Ana. Mas a gente sempre foi muito unido de um de um apoiar o outro, porque nós somos diferentes. Ah. Mas eu acho que essa diferença a gente se complementa muito. Sim. sim, sim, sim. Né? Então assim a gente tá ali sempre torcendo quando vi uma dificuldade um ia ajudar o outro, sabe? Então a gente sempre teve esse esse respeito. Entre, entre si. E aí depois chegou o e ficamos quatro. Então, assim, para muita gente que diz, puxa, mas como assim? Quatro pessoas fazendo um programa, será que não dá confusão? Não dá. Sabe? Não dá. A gente tem um diretor, o Bruno, que ele, eu digo que ele é fantástico, assim, é um, é um zen, é uma tranquilidade, ele passa tudo isso para gente. Então vai ficando fácil. O que era um desafio, você vai tendo aquilo como algo natural. Hum. E hoje foi o que aconteceu, assim. Hoje eu tô, tô tranquila, já testei todas as câmeras, onde estão. Às vezes eu ainda pergunto, qual é a minha mesmo? Eu não tô respondendo mais o ponto, entendeu? Ótimo, ótimo. Que bom. Mas, mas eu procuro, assim, mesmo estando no estúdio, ter a minha marca. Sim. Sabe, ser, ser a Renata que as pessoas conhecem. Por mais que, que você tenha que, que mudar o seu estilo de se vestir, porque é necessário. Ah, mas você tá diferente. Claro, minha gente, eu não tinha um cabeleireiro entendeu? A minha disposição... Aliás, que cabelo! Eu não tinha pra Amei fazer todos cabelo, os dias. Para minha me escova, dar. meu babyliss, pra fazer maquiagem. Era eu que fazia quando eu ia pra roupa. Claro. Imagino que saia, né? Mas tudo bem. <risos> e assim, e, e a roupa eu não tinha um figurinista pra dizer que você vai usar isso. Então é natural, é uma evolução natural. Sim e eu tenho que seguir isso porque é um espaço que é diferente do espaço da rua uhum. e se beneficiar disso sim, aprender com claro, isso né claro é. e, e eu acho que cada dia é um aprendizado eu digo que é um ciclo que eu comecei na rua que é é a minha grande escola sem dúvida a rua se eu não tivesse tido a rua eu acho que eu não teria uma visão totalmente completa do que seria a TV sim, sim. eu acho que só estúdio não dá uma visão do que e é a não. TV de que você na rua, aquele contato com todos os imprevistos, você aprende a se virar vir melhor. Vir. Uhum. E, eu digo que eu e sei é conhecer isso. mais a vida das não pessoas, é. é importante isso? Não é para um jornalista. É. Eu acho que quando você está no ar condicionado, é mais fácil, é. né? É. É. é, claro. O calor da rua é diferente. A rua tem uma magia que, que só sabe quem está na rua. Sim, ainda sai para rua? No eu saio. Ah, que ótimo. Eu, eu tenho um quadro chamado Personagens do Brasil. Ah, que legal. E aí eu fiz semana passada, até uma festa medieval. E semana que vem já tem outra matéria E assim, é tudo o estilo, estilo achamos no Brasil Ótimo Então você um mesmo isso ah, é, é Não viajo com a mesma frequência de estar uma semana no lugar Eu passo no máximo dois dias Mas sempre eu tô fazendo Eu tenho que ter isso Eu sinto que eu tenho que ter isso também Gente, eu vou mostrar Que Este bebê Ó oh, gente, não mostra a cara nem do pai nem da mãe, que tá esquisito. <risos> mostra a cara do bebê. Não mostra a nossa que carinha. Gente, isso aqui é tão vida, assim, é tão, tão diferente, assim, de tudo que a gente já viveu, sabe? De todas as nossas aventuras. Eu digo que essa aqui é a maior. É a maior, é a mais bonita, é a mais especial. E, e esse momento aqui foi, foi incrível. Eu Mas acho que.. É o seu filho. É... Eu acho que não, não tem, assim, de... quando você tem um filho, você fica esperando, são nove meses, a gestação, tudo, mas quando ele nasce, que sabe, quando... e esse é o primeiro contato. E eu lembro que ele chorava, chorava, chorava, mas é tão incrível que quando você diz, Ei, eu tô aqui, sabe, o bebê parece que para. Sabe, é uma sensação de paz tão grande. Te conhece reconhece na hora. Não é? né? E eu acho que essa foto é assim, a foto da mudança. Eu acho que para todo casal, assim, que, que tem um filho, quando olha essa foto, é a foto assim do antes e do depois. De uma nova vida. Oi, bebê! Tudo ah, bem? Madonna! oh Madonna, você da é minha filha! E aí, Madonna? Uma Tudo bem? Fica aqui, Madonna. Senta, Senta. aí, mamãe. Senta. Então Senta. esse carinha aí, ele é. Diego, mesmo o nome do pai? Diego e Diegão. Diego e Diegão. Diegão, na verdade, ó. o marido é Carlos Diego. Ah, tá. Então, Dieguinho não é Júnior. Mas é porque só chamam de Diego, não chamam com Carlos, mas aí fica Diegão e Dieguinho. Ótimo. E aí, Lu, quando, antes de engravidar, sabe o que era que eu tinha muito medo? Eu tinha assim, como eu sempre viajei muito gravando, às vezes eu passava um mês longe de casa. É. Quando tinha uma gravação mais longa, eu já cheguei a passar um mês antes de casa e quando assim a gente resolveu ter um filho eu ficava dizendo comigo mesmo assim eu dizia mas será que meu filho vai ter orgulho de mim porque eu dizia mas eu viajo tanto estou tanto tempo longe de casa né o que, que ele vai pensar Imagina, já começou a culpa da mãe né antes de ter né <risos> antes de ter e eu ficava sabe aquele tempo todo meu deus meu deus mas será que eu vou ser presente será que eu vou estar em todos os momentos que ele precisa com a profissão que eu tenho não, mas vai ser. Mas hoje... Dá-se o um jeito. Mas hoje eu sei que ele tem tanto orgulho. E assim, ele é tão, tão incrível que ele foi feito assim no ponto para o como é a nossa vida. Sabe? Ele é uma criança super, super carinhosa, super independente e desde muito pequenininho ele sempre me acompanhou nas viagens. Jura? Você ele viu? De gravação, ah, tá? Quando dava, quando, quando era algo que não precisava muito, adrenalina, que tinha muito para ficar em hotel, desde os seis meses, quando eu voltei da licença, a primeira viagem ele foi. Olha. Então, essa coisa de equipe, de câmera, de áudio, de, ah, não não fazer, de não fazer barulho na hora da gravação, ele nasceu assim. E ele foi criado assim. É tanto que, às vezes, quando eu saía, ele dizia, mamãe, deixa eu ouvir o áudio. Ele tinha... Três anos, que Graça. ele nunca fez um barulho não, Nenhuma gravação Já entendia desde muito cedo perfeito, Que era o seu trabalho. trabalho Olha que legal Sabe, eu digo que ele é tão no ponto assim O papai do céu fez ele tão perfeito Pra nossa vida Ele é incrível E esse aqui ainda é ele É você. ele, sabe, esse aqui eu trouxe que gordinho já, né Esse aqui é, já tava gordinho, esse aqui tava, que já tava gordinho já tava E esse pijama, eu adorava Vestir esse pijama nele o então, tá, tá. Que, que é isso? É ah elefantinho, é um de né? mas eu adorava. Até hoje eu tenho muita mania de pijama com ele. Guardou coisinhas? tem eu tenho coisinhas guardadas, Sim. eu tenho várias coisinhas guardadas. E, e eu tenho mania de pijama até hoje. Cara. Eu gosto que ele durma de pijama. E pijama bonitinho, e claro. E bonitinho, arrumadinho, porque, então, essa foto, assim, era muito a madrugada que eu passava e que eu ficava lá admirando. Que legal, tá, tá hoje, pô. tá com seis anos. Seis anos já. É assim. E morando em São Paulo também, e é morando em com vocês. São né? Paulo, tá, tá adaptado, mas sente também muita falta de Aracaju. Também viaja muito pra Aracaju comigo. Tá agora num período de férias, mas fica mamãe, eu fiz sua série, tá acabando, cara. Acabou a vida mansa. Parou por aí? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Quem sabe, é. é, eu não, não sei. Eu, eu não sou fechou a questão ainda, mas. Ah, é, a gente não bateu um artério. Mas eu sou apaixonada. Quando eu vejo um bebê, eu fico. Não, eu tá fico, gostoso. né? Eu queria, mas passa tão rápido. Mas ao mesmo tempo eu digo, puxa, mas ele já está tão crescido. Aí voltar tudo de novo. E logisticamente para mim é muito difícil. Sabe? Sua vida não é fácil, né? Não. É muito imprevisível, é, né? A gente e, nunca sabe o não, que, que, vai, e, que que vai acontecer. É. Né? Você tá aqui hoje, tá tudo bem, tudo certinho, mas dali a seis meses vem um outro convite, é. muda o programa, enfim. E, e assim, e como eu não tenho a minha família aqui perto, eu digo, sogra aqui e Aracaju me dava um suporte incrível quando eu tô lá até hoje me dão. Eu não, não, não posso aqui, eu não tenho muito com quem contar. Né? Isso então... aqui é dele também? Ai, esse aqui foi o tênis do primeiro dia de aula. Ai, Ai, que gracinha, já tá guardado pro baú dele tá. já. Tá, tá, tá, aqui é o baú dele. Esse aqui foi o tênis que ele usou no primeiro dia de aula e assim, na escola tem uma história engraçada. Porque ele filho, que legal, ele começou com três anos, você vai estudar, tal, aquela? Aham, uhum, é, só o trabalho, só na psicologia é ali, lindo. pra me preparar. Meu filhinho vai pra escola, que legal, novos amiguinhos, ó. ele chegava na escola, mamãe, mamãe, mamãe. Eu passei uma semana na escola, uma semana de verdade, de adaptação. E aí eu comecei, o primeiro dia eu ficava dentro da sala de aula, com ele lá, tudo ele olhava, mamãe, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Beleza. No segundo dia eu ficava na porta Na primeira semana eu estava no corredor Que ele passava quando eu ouvia Mamãe, não vou lá Aí eu só dizia, tô aqui beleza. Hum. Aí eu dizia, quando você passar nesse corredor Eu vou estar tá aqui Toda vez que você passar Aí toda vez que ele ia pro play Ele passava e dizia Dava tchauzinho, mamãe, vinha e me dava um beijo e eu lá, fazendo plantão na escola Eu entrava um e saia às cinco da escola uma semana, de verdade. Aí cheguei, fiquei... Aí toda vez, tchau, mamãe. Beijo, beijo, filho, que legal. Só que no fundo, no fundo, eu gostava daquilo. Ele está sentindo a falta de mim. Olha, que legal. Ele está sentindo minha falta. Ele não me abandonou, no No dia que ele passou, na fila, eu aqui sentada, passou aqui. Filho, filho. Ele passou, ele não olhou para mim. Tipo, não. Não, ele já estava adaptado, ah, Naquele momento, eu acho que foi um, um corte assim, sabe aquela, eu acho que foi o segundo corte umbilical, o primeiro é na gravidez. É, pra mãe isso é uma coisa oh, esquecida, né? Oi, Madoninha! Então, ah, vamos lá pra fora? Não, oh, senta aí. Senta, meu. É. Elas participam, né? É, deixa lá, e senta, Madoninha. Mas acho que, acho que toda mãe passa por esse Nossa. momento, né, de, de seja em que idade for, da criança, enfim, mas isso vai acontecer uma hora e que você vê que ele foi. Ele foi. Né? Foi. Mas é isso, o filho é pro mundo. É. né é. A gente tem que ter isso. Só que cabe a você Também é um trabalho psicológico pra muito, mãe daí, né? Muito, né? É, muito, é. Mas cabe a você preparar para que ele tenha aí um mundo todo pela frente, mas com caráter, sabe? Com educação, sim, e sim. sendo uma pessoa muito digna. Sim. E falando de, bom, o futuro dele o futuro seu, o que você, se almeja alguma coisa ainda? Você faz planos? Lu, é, eu tenho, eu acho que talvez isso seja um defeito, eu acho que é um defeito, mas eu sou assim, eu tenho essa coisa de vivenciar muito o que eu estou passando, para fazer da melhor forma possível, porque eu acredito que se eu fizer o presente da melhor forma possível, o futuro ele vem de um jeito que, que é o um resultado do que eu fiz hoje. Uhum. Sabe? Então, assim, eu procuro sempre dar o um máximo de mim. Você não fazer, é de planejar. De... Fazer o, me, o meu melhor. Estratégia, né? Tem gente que faz. Não, ah, daqui a 10 anos. É, eu vou, acho que aconteceu. Assim. Exatamente, é o que aconteceu na, na sua vida, aliás, aconteceu na minha e eu penso da mesma forma. Eu nunca fui de ter objetivos. Ué? Até porque. Eu acho que a gente já aprendeu que a vida de repente, vem como isso. Chega pra você e fala, ô, oh, Renata, tudo bem? Vai, vamos morar em São Paulo, apresentar hoje em dia? Sim. Uma coisa que você nunca imaginou, nunca, nunca esperou, e de repente acontece. Então, planejar, não sei até que ponto... Até que ponto vale, mas é. assim, o que, eu, o que eu gosto muito, o que eu queria muito, queria ter futuramente, assim, um programa de aventuras com as minhas aventuras, sabe? Que eu possa misturar estúdio e que eu possa misturar rua com as minhas histórias, com os meus personagens com toda a emoção do que eu encontro assim pela frente, com toda a alegria das pessoas, os lugares incríveis. Eu acho que seria um projeto bacana. Como a vida, a vida sempre foi muito generosa comigo. O Papai do Céu sempre foi muito, assim, muito amigo, sabe? Eu acho que eu tenho mais do que, do que eu mereço, do que eu preciso. Eu acho que a vida é muito generosa comigo. Então, não precisa, né? Só esperar o que mais de bom ela é, vai trazer. É, eu acho. E agradecer e fazer da melhor forma possível. Eu acho que sempre com muito respeito às pessoas. Uhum. Eu acho que esse é o segredo. Eu acho que quando você respeita quem você encontra pela frente, você, você é respeitada também. E recebe coisas boas. É a lei do retorno, né? É, é. Acho que quando você pensa bom para pro próximo, você recebe isso em dobro. E eu tenho isso para minha vida. Adorei o seu baú. Adorei conhecer suas recordações, é. querida. Lindinho, Paris... <risos> Paris. Só as viagens maravilhosas, foi, foi um prazer daí. te receber, conhecer foi. mais da sua história. Boa sorte, Isso, espero obrigada. te ver aí pelo Brasil, pelo mundo, no Hoje em Dia, todas as manhãs. Deixa eu lembrar, a primeira vez que eu entrei na Record, ao vivo, nacional, foi você que me chamou. Fala Brasil? É mesmo? Ai, que legal, primeira foi. vez que você entrou ao vivo, nacional? Foi. É, Renata, que legal, foi. que legal. Foi uma matéria sobre o frio no sertão. E aí, foi você que me chamou. Ah, que bacana. Bons tempos. É, né? bons, bons tempos. tempos. Aí, tá vendo? Ai, olha como a vida daí, é. tá vendo? <risos> que legal. Estamos <risos> aqui de volta é... hoje, no fundo do baú. No fundo do baú. Com, com boas recordações. É Eu isso. Tudo de bom. Também, querida. É? Muito e vocês obrigada, sabem que viu? você é muito, muito, muito fé. Muito obrigada, querida. Gente, um beijo pra todos vocês. Não vai esquecer de se inscrever no canal, apertar a notificação é importante. Sempre que tiver um vídeo novo, esse sininho aí, você vai ficar sabendo. Vai ser o primeiro a ver as novidades. Aproveita para compartilhar com as pessoas, distribui aí pros seus amigos no Facebook e curte o vídeo. É tudo aquilo que a gente fala sempre pra você não esquecer e dar essa força pra gente aqui no canal, tá bom? Um beijo, até o próximo Furo do Baú. Ei, Beijo. Beijão, até, até a próxima. Amei, viu? Que bom. <risos> tchau, tchau. É uma tradição aqui no programa. Sempre ah. que acaba, a gente tira uma foto, uma, uma selfie com a Polaroid. Tá. Então vamos lá. E a ideia é que você guarde essa fotinho aqui como Ai, mais uma recordação de um bom momento. A gente vai esperar sair. Ah. Dá aquela chacoalhadinha. <risos> e é isso, a ideia é essa que você que guarde é mais uma remuneração. Que criativo. No seu baú. Gostei, Lu. Ah, boa. Agora é só esperar a boa. Obrigada, viu? Adorei, adorei conversar com você. Obrigada, Sempre gostei você. de você. Uma figura Obrigada. simpática, maravilhosa na TV Obrigada. e na hum. Real, que é mais importante. Hum. Então, foi um prazer. Obrigada. Obrigada pelo carinho. Precisando, estamos aqui. Só chama. Já sei até o endereço. Tem uma vista linda. A minha primeira reportagem como correspondente nos Estados Unidos foi essa aqui, olha. Tá até escrito. O meu primeiro ao vivo em Nova York como correspondente em New York City. Alegria total, né?